Para você estar aqui hoje nesta noite, Deus comprou uma guerra muito grande no mundo espiritual. Para você estar vivo, Deus derrubou o cavalo, Deus derrubou o cavaleiro. Para você estar de pé, tem em nosso meio alguém que precisa entregar sua vida a Jesus. Tá chegando aqui, diga glória a Deus por isso. Um ou dois? Os dois? Duas vidas para Jesus. Cadê a terceira vida para Jesus? Heitor, a terceira chegou. Você pode dar glória a Deus? Se tem a terceira, tem a quarta. Se tem a terceira, tem a quarta. Heitor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero voltar para a presença dos Pai. Ah, Senhor. Joyce, canta, está chorando por quê? Levante as suas mãos, por gentileza. Mais alto que você puder. Feche seus olhos. Em direção à sua casa. Em direção à sua casa. Enquanto o Joyce canta, dá tempo de você vir aqui no altar e entregar a sua vida a Jesus. Está chorando porque. Isso. Se você tem um Isso. A quarta vida chegou. Você pode dar glória a Deus. Eu quero a quinta no altar. A quinta está vindo aqui. Diga glória a Jesus. Que você está passando. Cadê a sexta Jesus? Onde é que está a sexta, Jesus? -te dizer que Ele, que Ele está cuidando. Oh meu Deus, que presença é essa? Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou? De todos os livramentos, levante as mãos para adorar. Nem era para você dar. Eu vou orar por curas e milagres. Mas aí Deus tá. falou assim: Esse aí, esse aí, vou levantar. E, o e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Diga: Não chores. Não chores. Não chores. Oh. Seja abraçado, seja Seja renovado, seja Que é isso, Jesus? Alegria aonde que você La luz vem daquele do Santander de todos os livramentos lebre sobre as E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Seja abraçado. Tem muita gente que te ama. Seja tocado pelos eu céus. Ver, que vai. Levante as suas mãos para os céus Liga, eu sou Liga, eu sou O Jó diga o Jó De Deus Aqui na terra Perdi quase tudo Mas não perdi tudo Porque o meu tudo Era Deus E Deus Deus Restituiu tudo de novo na minha vida Tu crê? Tu crê? Crê mesmo. Levanta as suas mãos para nós abençoarmos estas vidas Pai Recebe meu irmão Recebe minha irmã Que estão voltando para tua casa Eles estavam perdidos E foram achados Eles estavam presos Na garras do inferno Foram soltos Estavam amarrados e foram libertos. Cobre eles com o teu sangue, Pai. Blinda eles. Esconda eles da fúria do inferno. Sustenta eles em tua presença. Ó oh, Deus, obrigado. Obrigado pela vida do meu irmão. Obrigado pela vida da minha irmã. Ah, Senhor, escreve uma nova história. Faz algo novo em sua vida. Para a glória do teu santo nome.